Bom dia, bom dia! Vai que eu tô te vendo. Tá na hora, hein, de pular na cama. Vem comigo. Chega mais pra assistir o nosso Balanço Geral Manhã. Agora é comigo. Eu sou Nicole Lima e chego com tudo pra você começar o dia bem informado. Ó, oh, eu conto com você, hein? Conto com você a partir de hoje, às seis e meia da manhã, aqui na Record TV Brasília. Gente, eu quero agradecer demais o carinho, todos os colegas que me receberam tão bem aqui na emissora, eu já estou me sentindo em casa, já deu para perceber, né? E é claro que eu quero agradecer também por todo o carinho, por todo o apoio que eu recebi nas ruas e também nas redes sociais. É isso mesmo, paramos a internet aí com essa notícia. Que beleza, né? Seguimos juntos e agora são 6 horas e 30 minutos. O Balanço Geral amanhã está, ó, cheio de informação. Tudo o que vai acontecer no dia. As últimas notícias que você precisa saber para ficar bem informado. Olha só o que a gente preparou para você. Vai ter blitz nos bares e restaurantes. Olha aí as imagens, gente. É, para quem não sabe, esse foi o primeiro fim de semana depois da reabertura dos bares e restaurantes. Será que o pessoal está cumprindo direitinho as regras? Como foi? Eu quero saber se você aí é de casa também. Você saiu de casa? Você foi aí curtir um bar? Um barzinho, um restaurante, né? Matar aquela vontade de comer fora ou ainda tá inseguro? Me conta aí, sabe o que, que vai ter também, gente? Blitz nos ônibus, flagrantes de passageiros demais, demais. Olha aí essas imagens, filas enormes para entrar nos ônibus. Nós vamos trazer tudo isso pra vocês já já. E tem uma novela. Tem uma novela, sabe a novela das cobras apreendidas? Exatamente, aquela história da naja, né? que a partir daí desenrolou tantas outras coisas que a gente vem acompanhando aí desde o início. Pois é, como será que essas cobras estão? Será que elas vão ser sacrificadas? Bem cá, você aí de casa sabia... Que, se não tiver soro para elas aqui no Brasil, elas não podem ficar vivas nem sendo cuidadas por especialistas? Pois é, eu vou trazer tudo ao vivo para você. Agora me diz uma coisa: você sabe a procedência dos alimentos aí que você está consumindo? Sabe? Sabe de onde vem? Sabe como é que está aí? Observa a data de validade? Me conta, a gente vai trazer flagrantes de operações que descobriram carnes vencidas, sendo oferecidas para clientes. Pois é, fica ligado, fica ligado. Tô sentindo um cheirinho de café. Ai, que delícia. Vai lá, pega o seu café e continua aqui com a gente, tá bom? Olha só a cobra mais famosa do Brasil, como eu disse pra vocês. Vamos falar dela agora? Vamos falar dela agora porque é uma questão que tá intrigando a polícia, como é que essa cobra naja, isso, essa cobra naja, não essa aí da imagem, aquela que inclusive atacou aquele rapaz, o rapaz que era quem cuidava dessa e outras, outras cobras aqui, como é que a naja veio parar aqui no DF? Como, é, como será, hein? Presta atenção. Pelo menos 20 pessoas estão sendo investigadas nessa história por tráfico de animais, inclusive um funcionário do Ibama. Nós vamos acompanhar na reportagem do Leandro Estoliar. Rodou. Mais de 30 serpentes resgatadas de cativeiros ilegais. 300 mil reais em multas aplicadas. E um funcionário do IBAMA, um Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, afastado por suspeita de ligação com o tráfico de animais. Esse é o saldo da chamada Operação Snake, serpente em português, deflagrada pela polícia do Distrito Federal, após um estudante de medicina veterinária ser picado por uma naja. Pedro Santos Krambeck, de 22 anos, ficou entre a vida e a morte. Ele mantinha a naja cáltea uma das 10 serpentes mais peçonhentas do mundo como um animal de estimação em casa, o que é proibido por lei. O problema é que essa serpente é natural da África e da Ásia. Não tinha nenhum registro da entrada dela no Brasil. Por isso, a polícia passou a investigar o caso e descobriu nos arredores da capital do país vários criadouros ilegais de animais silvestres, nativos do Brasil e exóticos, contrabandeados do exterior. A pena é de detenção de seis meses a um ano. medo das denúncias e da fiscalização, algumas pessoas decidiram entregar voluntariamente animais irregulares que mantinham em casa. Entre eles, a chamada víbora verde de Vogel. Natural da Ásia, essa serpente também é peçonhenta. A cobra vai continuar ali, que a tinha dentro da caixa e trancada num recinto aqui no Zoológico de Brasília, até que seja transportada para um Novo Ambiente, um instituto de pesquisas que vai manter a proteção do animal. Como ainda não existe soro para combater a picada dessa serpente aqui no Brasil, o bicho precisa ficar em total isolamento até que seja definido o local que vai receber a espécie. Outras três cobras peçonhentas estão na mesma situação. Uma segurança para os próprios funcionários, como explica o diretor de répteis do zoológico. Se alguém for picado, vai, vai ter que ir atrás do soro em outro país. E esse tempo de transporte do soro pode não ser o suficiente para a pessoa sobreviver. O Ibama negocia enviar a serpente nos próximos dias ao Instituto Butantan, em São Paulo. Para o Butantan, o interessante seria para poder estudar um pouco também desse veneno, desse animal exótico. É para o Butantan que também deve ir a naja de Pedro Krambeck. O Instituto já possui outras serpentes da mesma espécie. Uma delas apreendida três anos atrás em Santa Catarina. Para a segurança dos funcionários, o Butantan tinha importado algumas doses desse soro antiofídico específico... ...que foram enviadas às pressas à Brasília de avião para salvar o estudante. O veneno da Naja entra na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso. A neurotoxina causa paralisia nos músculos. A pessoa fica com dificuldade para andar, falar engolir a própria saliva e até para respirar. Dependendo da quantidade, o veneno pode matar um ser humano em menos de uma hora. Pedro ficou em coma, mas graças ao soro, se recuperou e teve alta depois de quase uma semana. Ele foi multado em 61 mil reais. Como apresentou um atestado médico de 18 dias, a polícia aguarda o fim desse prazo para ouvi-lo. Um amigo de Pedro, Gabriel Ribeiro, também estudante de medicina veterinária, já prestou depoimento. Foi ele quem abandonou a Naja no estacionamento de um shopping em Brasília, um dia depois da picada. Gabriel foi multado em 81 mil reais. Na casa do pai dele, a polícia também apreendeu uma cobra. Gabriel também teria sido responsável por esconder outras 16 serpentes, que seriam de Pedro, num aras no Distrito Federal. Entre elas, 10 espécies exóticas vindas dos Estados Unidos e algumas espécies peçonhentas brasileiras. O presidente do Ibama não descarta que algumas das serpentes encontradas com os estudantes de veterinária tenham sido repassadas a eles pelo servidor do órgão federal após apreensões. A caixa, como não patrimoniada, não tem, não é um impeditivo de ela ir para um particular num transporte seguro, eventualmente num, numa, num, num ato legal, mas a gente não tem um registro disso. Então, não tendo um registro disso, isso sim surpreendeu o Ibama e está sendo objeto de investigação internamente. E existe a possibilidade dessas cobras terem saído dos setas Todas? Acho que não. Mas Amigos. talvez a gente está investigando. Na quinta-feira, a mãe e o padrasto de Pedro prestaram depoimento por mais de quatro horas na delegacia. O padrasto é Eduardo Conde, tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, e está sendo investigado. Ele é suspeito de ajudar a esconder as serpentes e atrapalhar as investigações. O PM teria sido visto saindo com caixas, transportando cobras do condomínio onde a família mora, depois do acidente com o enteado. O militar e a esposa também foram multados em R$ 8.500 cada um. Oi, boa tarde, tudo bem? Se me faz um favor. Tentamos contato com a família, mas ninguém quis gravar a entrevista. Então, atenderam o telefone e falaram que possibilidade zero. Possibilidade zero? Ele não quer descer, não quer falar com a gente? O advogado da família também não quis falar com a imprensa. O que o senhor pode falar sobre o que está acontecendo? Vou falar só dentro do processo. Cair. Nós acompanhamos então mais um capítulo da história da Naja, da cobra que atacou aí o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique. E depois dessa história, minha gente, muita coisa veio à tona. A polícia começou a investigar várias pessoas que estão envolvidas aí. Como é que essas cobras chegaram no Brasil? Foi isso que a polícia quis saber quando o estudante foi picado, levado então em estado grave e olha... Ele teve muita sorte, viu? Muita sorte de estar aqui vivinho para contar essa história aí, porque só ele também que vai poder esclarecer para a polícia. Como essas cobras chegaram aqui no Brasil, ele tem muito a contar as pessoas aí que estão envolvidas. Algumas pessoas que tentaram né, esconder os outros animais que estavam sendo criados pelo Pedro Henrique. E ele, gente, não tinha o menor problema em mostrar essas cobras. Ele, inclusive, publicava em redes sociais ali como ele cuidava das cobras. Quem seguia o Pedro Henrique nas redes sociais já estava acostumado a ver ele fazendo vídeos cuidando dessas cobras como ele alimentava esses animais, enfim. Tem muita coisa aí para a polícia, que a polícia está utilizando nas investigações e como a gente viu, muitas pessoas envolvidas nesse caso aí, viu? E tem mais, tem mais. Daqui a pouco a gente vai mostrar ao vivo como estão essas cobras. Nós vamos para o Zoológico de Brasília, já já para saber como elas estão sendo cuidadas, como vai ser daqui para frente. Então fica aí, que já já a gente vai trazer mais dessas história pra vocês. Eu já falei que a vida cobra, né? O rapaz, ainda bem, sabem saiu do hospital com vida, mas agora tá todo enrolado, é com a polícia. Agora ele vai ter que se entender aí, é com a justiça, sobre essa história da criação de cobras, muitas que nem tinha aqui no Brasil. Daqui a pouco, a gente traz todas as informações sobre como esses animais estão agora. Olha só, Maíra Guedes na tela. Cadê a Maíra? Muito bom dia! Bom dia, Nicole. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Maíra, conta aqui pra gente a mulherada hoje, né? Daqui a pouco a gente vai trazer o time completo de repórteres aqui. Estamos juntas, eu tô muito feliz de poder trabalhar com você. Eu que já... Conheci a Maíra de rua, de pauta, de quando eu fazia reportagens na rua e eu estou muito feliz também de estar com vocês aqui. Que time, hein? A mulherada agora de manhã para começar, para que vocês aí de casa comecem o dia bem informados e com essa, com essa leveza, com essa alegria aqui também de todas essas repórteres. Ah, sem dúvida, Nicole. A proposta é justamente essa, a gente começar o dia muito bem informado, de forma leve, Isso. trazendo realmente as informações em primeira mão, para o pessoal, e é isso que a gente traz hoje, né? A gente começa a semana trazendo muitas informações importantes, inclusive do assunto que a gente não pode deixar de dar de forma alguma, que são as atualizações da Covid-19 aqui no Distrito Federal, principalmente na região de Ceilândia, que hoje começa, né, com um dia bem diferente. A gente vinha de um período aí de um mini lockdown em Ceilândia, com as atividades não essenciais. Fechadas, né? Só que tivemos um decreto no fim da semana passada autorizando a região de Ceilândia, Sol Nascente e também Pôr do Sol a reabrir as atividades. Não essenciais. Essa medida ela foi tomada pelo GDF até então por causa da grande quantidade de casos na região de Ceilândia. É a região administrativa com o maior, maior registro de Covid-19 aqui no Distrito Federal, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde. São 10.469 casos. Embora Ceilândia continue liderando essa lista das cidades com a maior quantidade de ocorrências, a partir de hoje ela é submetida as mesmas regras de todo o Distrito Federal. Portanto, até ontem não podia funcionar salão de beleza, bares, restaurantes, academias, enfim, todos aqueles estabelecimentos que foram reabertos de forma gradual aqui no Distrito Federal, agora podem ser reabertos, portanto, seguindo, por, porém, seguindo né, as mesmas regras, também determinadas em decreto. Distanciamento, horário diferenciado, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e algumas regras específicas para cada setor. As fiscalizações, elas continuam e todos os detalhes a gente também traz daqui a pouquinho, viu, Nicole? Tá certo, Maíra, eu vou aguardar aqui. A gente viu que os responsáveis por esses estabelecimentos, eles realmente estão tomando todos os cuidados, o distanciamento, né, o material ali. Mas o seguinte, será que as pessoas que estão... Estão frequentando, né? Estão tomando também esses cuidados. A gente tem algum flagrante, a gente vai trazer isso porque não adianta nada, né, gente? A pessoa ali cuidar porque sabe que é regra, sabe de todas as regras. Cuidar para que não tenha mais problemas de contaminação ali dentro desses lugares, como academias. Mas e as pessoas que frequentam? Como é que elas estão reagindo a essa nova realidade, né, que a gente tem agora? O uso de máscara para prática de atividade física é ruim. A gente sabe que é ruim, né? É difícil para respirar. Então, como seria, como está isso? Se as pessoas estão cumprindo no momento também de fazer atividade física, porque isso também é muito importante, né? Sem dúvida, Nicole. Por isso que as fiscalizações elas estão sendo realizadas. Né? Há mais uh, notificações com relação aos estabelecimentos, né, que até então não podiam abrir. Com relação às pessoas utilizarem ou não máscaras, ainda há uma notificação porque as pessoas estão utilizando ou quando são flagradas nas ruas sem esse acessório, que é obrigatório nas ruas do Distrito Federal, as pessoas são orientadas a colocar uma máscara. Se não estiverem com esse acessório, as equipes de fiscalização, que são coordenadas pelo DF Legal, mas contam com toda uma força-tarefa de 13 órgãos do Distrito Federal, acabam entregando uma máscara. Se não há resistência, essa pessoa coloca esse acessório, utiliza a máscara, não há notificação. A notificação e a multa, elas só estão sendo aplicadas... Para aquelas pessoas que estão resistindo e, no geral, há o bom senso, sim, das pessoas utilizarem esse acessório nas ruas aqui do Distrito Federal. Para a gente ter um balanço, viu, Nicole, com relação às fiscalizações que foram realizadas até então, desde o dia 27 de maio, foram realizadas 150 interdições... 124 comércios foram fechados compulsoriamente, ou seja, eles foram obrigados a fechar as portas. E tivemos 23 autos de infração, cada um no valor de R$ 3.628. Esse é o balanço que foi divulgado pelo DF Legal, do trabalho que vem sendo realizado aqui no Distrito Federal, para fiscalizar essas pessoas, para fiscalizar os estabelecimentos, porque nós chegamos a um ponto aqui na cidade, Nicole, que estamos realmente com os casos aumentando, mas nós também temos um nível de educação, de bom senso e de conscientização da população que durante esse tempo de pandemia, durante esses quatro meses, também se aflorou. Então, as pessoas que estão nas ruas estão mais conscientes, estão tomando os cuidados. A gente fala isso pela grande maioria, existe ainda uma parcela que insiste em não tomar esses cuidados, mas diante do cenário que a gente vive, a gente também reforça aqui que é muito importante a utilização da máscara, até porque a gente precisa o colocar rapaz, essas tá atividades econômicas. Roubendo. O rapaz aqui foi atrás de novamente. Você, Maria, pode é, abrir? Está aberto? Olha só, acabou de passar um rapaz de você... Vamos a imagem? Vamos abrir, Hernanda, a imagem para a gente? Isso. Olha só, atrás de vocês, quando máscara. você falava, Exatamente, Maíra Guedes, eu tava, aqui, é, eu tava aqui observando e passou um senhor atrás de você aí, sem máscara, né? Ao mesmo tempo que a gente viu muitas pessoas passando com máscaras, algumas fazendo caminhada ali, mas esse senhor aí, ó, tá errado, tá errado. Vamos aí falar e alertar a população, gente, sobre o uso da máscara, né? Não é possível, em que no momento em que a gente está vivendo, muitas pessoas, como a Maíra disse, já estão conscientes dessa nova realidade, da importância do uso de máscaras. Esse é o tipo de cena que a gente não quer ver, e muito menos mostrar aqui para vocês, porque não é um exemplo. Aliás, é um exemplo do que não se deve fazer, né, Maíra? Ah, certamente, Nicole. A gente aqui reforçando que é importante a utilização da máscara nas ruas, principalmente a atividade física. Muita gente acaba reclamando que tem dificuldade para respirar, mas existem alguns modelos já disponíveis no mercado com ah, um tecido que é que facilita essa prática e a gente acaba se acostumando, né? São situações, são episódios como esse que você acabou de flagrar aí de uma pessoa passando sem a máscara, que a gente tem que reforçar aqui que há necessidade Sim, o DF legal está nas ruas, os outros Órgãos também, mas a gente lembra a intenção desde o início, quando essas fiscalizações começaram a ser realizadas, não é simplesmente punir, é educar, é conscientizar, tanto que essas pessoas, quando são abordadas, imediatamente elas são orientadas a utilizar as máscaras para só depois. Caso haja necessidade, elas sejam multadas, uma multa bem alta, né que vai pesar no bolso. Então, a gente também bate nessa tecla e reforça, vamos usar as máscaras. A gente está, aos poucos, voltando à normalidade aqui no Distrito Federal. Os estabelecimentos estão retornando para suas atividades, bares, restaurantes, a partir... Agora, do fim de julho, já temos também autorização para as escolas particulares voltarem com as aulas presenciais, início de agosto, escolas públicas. Claro que tudo dentro de um calendário diferente, tudo dentro de uma normalidade né, que vai ter que ser adaptada, um sistema híbrido, aulas ainda presenciais, como também não presenciais. Então, fica esse alerta, vamos sim cumprir essas normas de segurança, essas normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária, pela Organização Mundial da Saúde, para que aos poucos de fato a gente consiga voltar à rotina, aquela rotina realmente sem comércio fechado com o horário é, estendido o horário normal que a gente está acostumado mas tudo depende também da gente existem os decretos que determinam as regras, existem as obrigatoriedades mas também tem essa parte do bom senso, da educação da orientação da população que também pode ajudar denunciando quem não está cumprindo essa as regras e o Nicole. Tem o telefone 162, que é da ouvidoria, opção 2, essas denúncias podem ser feitas. E também tem o telefone 160, que é da Vigilância Sanitária. São dois números que estão disponíveis para a população para fazer denúncia, denúncia sempre visando o bem-estar, para a gente evitar contaminação e também o aumento dos casos aqui no DF, né Nicole? Com certeza Maíra, muito obrigada, estamos juntas aí, viu? Brigadão gente, nós vamos falar agora com a Ariane, Ariane Bittencourt cadê ela? Já tá aí prontinha? Pelo jeito a estreia aqui hoje não é só minha, né? Que a Ariane também está estreando ao vivo aqui no link hoje e eu quero saber como é que tá daí então muito feliz de estar tá aqui nesse time feito por mulheres agora a gente tá com tudo, né Ariane? Você viu? Bom dia minha querida! Oi, Nicole, bom dia. Seja muito bem-vinda. Uma boa estreia para a gente, né? <risos> é verdade. Olha só, Nicole, eu vim, eu vim aqui na Asa Sul com a nossa equipe, na 405 Sul, para poder falar de um assunto que está interessando muita gente, que é a reabertura dos bares e restaurantes, viu, Nicole? Tá certo, então traz esses detalhes pra gente. Eu acabei de, de ver, Ariane, um flagrante, a gente pegou um flagrante ao vivo aqui, de uma pessoa que estava passando sem máscara, no meio de tantas que estão se cuidando, né? Passou um senhor sem máscara aqui, enquanto a nossa, a nossa amiga falava com a gente aqui antes, a Maíra Guedes falava comigo, e aí eu quero saber como é que tá por aí. Você chegou a ver alguém sem máscara? Será que nos bares e restaurantes, esse fim de semana, as pessoas cumpriram as regras? Ré... Ou a gente ainda consegue pegar esses flagrantes por aí de pessoas que são aí aqueles espertinhos, né? Aqueles que não estão se cuidando, colocando em risco não só a própria vida, a própria saúde, mas também de outras pessoas, né? Conta pra gente aí. Pois é, aqui na verdade ainda tá bem vazio, né? Tá bem cedinho, como aqui é cheio de bar e restaurante. Esses lugares ainda estão fechados agora. Só que a gente acompanhou a movimentação por aqui durante todo o final de semana, né, Nicole? Que foi o primeiro final de semana depois da reabertura desses estabelecimentos, que aconteceu no dia 15. E aí, é claro, a gente acabou acabou flagrando aí algumas aglomerações. E a gente conversou com alguns empresários e gerentes de bares e restaurantes. E eles disseram pra gente justamente isso que vocês flagaram, flagaram aí em Ceilândia. Que o grande problema tem sido, então, os clientes. Por mais que eles estejam, os bares e restaurantes, seguindo as normas do GDF, né, aquela questão toda do distanciamento entre as mesas, exigindo o uso de máscaras, aquela limpeza do local, as pessoas ainda estão muito resistentes, viu? E eles disseram para nós que está sendo difícil, então, lidar com essa educação que eles têm que fazer aí, paralelo ao trabalho, é claro, de, nos, nos bares, de servir os alimentos, de bebidas e tal. E aí... A gente conversou com o governo para poder entender como é que vai ser também essa fiscalização durante esse período. Né? O governo explicou para a gente que está disponibilizando aí alguns fiscais nas ruas para poder fazer essa essa essa olhada aí durante esses bares e restaurantes todos, para poder ver quem está ou quem não está seguindo o que está previsto no decreto. Então, esses fiscais receberam do governo aí uma nota técnica com quase 70 pontos que devem ser observados, entre eles, como eu disse, o distanciamento correto entre as mesas, a higienização dos espaços e tudo mais. E esses fiscais, então, têm esse dever de rodar por esses bares e restaurantes, para ver se a lei está sendo, então, cumprida ou não. Em caso de descumprimento, Nicole, os, os estabelecimentos podem ser obrigados, então, a pagar uma multa a partir de R$ mil reais. E aí, a gente passou esse final de semana, a gente encontrou, sim, de fato, muitos bares cheios, né, desde o dia 15, ainda estava meio devagar esse movimento, mas, especialmente, na sexta e no sábado, os bares ficaram, sim, aqui no DF, bastante cheios, as pessoas começando a voltar a essa rotina aí. Então, a gente acabou flagrando algumas pessoas, sim, sem máscaras. E a gente conversou, a gente vai ouvir agora, a gente conversou com uma empresária que falou justamente disso que eu comentei, da dificuldade dos clientes de seguirem essas normas. E conversamos também com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que comentou com a gente esse novo cenário aí. A gente vai escutar isso agora. A gente arruma as mesas no distanciamento, né, pedido pela lei, mas o próprio cliente ele mexe na mesa. Agora, mesmo a gente teve que corrigir um problema desse. Né? O uso da máscara no bar é bem complicado. Toda hora você tem que lembrar o cliente que ele leva toda a mesa, para ele ir ao banheiro, tem que colocar. E essa parte é bem difícil. Os restaurantes estão trabalhando com, com o cardápio reduzido a equipe reduzida, para que esse retorno seja feito, é, seja feito com o máximo de segurança possível. Pois é, como eles disseram aí, Nicole, a grande situação que esses empresários estão vivendo nesse momento também é mais essa dificuldade de ainda ter que educar os clientes. Né? A gente fala tanto todos os dias da necessidade da gente se cuidar para não jogar fora todo esse cuidado que a gente vem tendo aqui no DF desde março. No entanto, a gente encontra aí essa dificuldade e entre essas coisas que o pessoal da Brasel falou, vale lembrar algumas questões. Olha, os bares e restaurantes devem disponibilizar, por exemplo... Álcool em gel para os clientes, as mesas, cadeiras, aquele porta guardanapo, tudo isso tem que ser limpo de tempos em tempos. As mesas têm que estar distanciadas e os cardápios, inclusive, não podem ser de papel. A recomendação é que sejam um cardápios de plástico para que eles possam, então, ser limpos ou então até mesmo aqueles cardápios que fica o QR Code nas mesas, sabe? Então, são alguns fatores aí, fora o uso dos EPIs, né, que os clientes podem observar também quando forem a esses lugares. Ariane, é claro que a gente fica muito feliz de vendo, vendo aí o comércio reabrindo os bares, os restaurantes depois de tanto tempo, né? A gente comemora demais, vê aí a economia girando, tudo voltando a funcionar e foi muito bom a gente conversar com essa gerente, com o pessoal que tá mais por dentro aí, para saber que a gente precisa da ajuda também de quem frequenta, principalmente, porque como eu disse, estão tomando todos os cuidados, né? Estão cumprindo as regras, mas de nada adianta se essas pessoas que frequente se nós, né? Porque é claro que eu me incluo também, daqui a pouco eu vou começar a voltar a ir a restaurantes é, depois de tanto tempo. E é muito importante, é muito importante que os clientes tenham essa consciência para que possa ajudar aí para que a gente volte sem mais tem mais problemas. Então a gente percebeu que eles estão tomando os cuidados, como o álcool em gel, o, guardaná, o, o cardápio, que é em plástico. Muitos estão fazendo pedidos pelo celular, né? E isso é muito legal. A gente vê aí para evitar mesmo mais casos de COVID-19. Mas. Quem frequenta precisa ter essa consciência também, né, Ariane? Precisa ajudar e contribuir para que os bares e restaurantes continua, continuem funcionando. Porque é, a gente não quer, se tem uma coisa que a gente não quer, é ver tudo fechado de novo, né? Sim, a gente fica muito triste, né, Nicole? Sempre que a gente tem que noticiar aí que bares e restaurantes e outras empresas também estão fechando as portas por conta da pandemia, né? A gente sabe que é o esforço de muita gente aí que sonha em ter o próprio negócio. Então é muito triste ver tudo isso fechando e de fato a gente fica muito feliz é, de ver que com todos os cuidados, é claro, esses locais estão voltando a ativa e os funcionários voltam a trabalhar para conseguir sustentar as famílias e tudo mais. Agora isso tem que ser feito com todo o cuidado possível. Obrigada, Ariane. Daqui a pouco a gente bate um papo de novo, tá bom? Gente, agora nós vamos fazer o seguinte. Presta atenção, você que tem medo de cobras, que tem pavor de cobras. Eu, eu tenho e não vou mentir. Eu tenho e não vou mentir. Sabe quem tá lá pertinho assim, ó, pertinho das cobras? Ah, ó, as, as famosas cobras. Aquelas que foram apreendidas no DF. Esse ano nós já descobrimos aí, ó, tem a tubarão, a raia e até cobra exótica e perigosa, né? A naja e as outras que estavam ali com ela. A Erika Blainer está lá no Zoológico e é ela quem vai trazer mais novidades. Mais um capítulo aí sobre a novela das cobras, né? Bom dia, minha amiga! Feliz demais em trabalhar com você de novo, né? A gente também já se encontrou aí nas redações da vida, nas pautas da vida. É uma pessoa muito querida que eu estou muito feliz de poder trabalhar com você mais uma vez. Muito bom dia! Bom dia, Nicole. É um prazer a todo meu também, um motivo de muita felicidade estar aqui, te dando as boas-vindas. Te desejo muito sucesso e muita felicidade mesmo, uma pessoa que tem uma energia, assim, muito boa, para começar as manhãs aqui na Record, não é mesmo? Nicole, agora eu te confesso uma coisa, eu tô mais perto da cobra do que eu imaginava, porque Ai, no início Deus. aqui a gente entra, se localiza, eu pensei que eu estivesse lá, aqui, Pertinho dela lá atrás, mas não, na verdade ela está aqui do meu lado, Nicole. Do meu lado. Aqui atrás desse tapume branco, ela está sendo preservada ali com todos os cuidados aqui do Zoológico de Brasília. E, sinceramente, eu estou nervosa. Eu sei que a gente está com segurança. <risos> eu também e tudo estaria, mais, com segurança. Mas dá um certo nervosismo, viu? <risos> Pois é, nós estamos aqui com o diretor do zoológico que vai, diretor do, de répteis, né, do zoológico que vai nos explicar como que ela está sendo, por que que ela está sendo mantida assim, totalmente isolada, é uma cobra realmente muito perigosa. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia. Por que, né, que ela está assim, a gente não vai ter a imagem dela aqui, né, na, na, atrás do tapume, por quê? Como é que ela está sendo mantida? É, primeiramente, bom dia, Nicole. É... Nicole, tem um recado até para você na assessoria de comunicação aqui do Zorro. Tá te mandando um abraço e tá te convidando para você perder esse medo aí das serpentes aqui com a gente, tá bom? Olha, eu tô mandando é, outro nesse abraço. Nesse momento a gente tá mantendo tá, tá esse animal. <risos> tô mandando outro abraço pro pessoal aí da assessoria de comunicação. Tem amigos queridos aí, mas olha, essa história da cobra aí vai ficar pra outro dia. Deixa a Erika, ela já tá aí. Deixa ela trazer pra gente a história das cobras <risos> que eu vou te falar. Eu morro de medo. Morro de medo. Eu não gosto nem de ver cobra. <risos> pois é, né? Perigoso. É, enfim, mas ela tá em toda segurança aqui. Eu tenho certeza que o pessoal da assessoria, a Thaís, vai fazer esse convite e vai te garantir aí que você esteja segura. <risos> mas mesmo assim, mesmo Sim. assim, <risos> não recomendo não, eu tô tremendo, de verdade. <risos> então, é. Esse animal hoje ele se mantém nesse sistema isolado porque ele está em quarentena e esse animal não é acostumado com o fluxo de pessoas passando constantemente perto dele. Então, como isso pode gerar algum tipo de estresse para o indivíduo, a gente faz a opção de isolar esse animal e dessa forma a gente percebe através do comportamento dela que ela está cada vez mais tranquila. Então, isso foi um bem-estar elevado para esse animal atualmente. Agora, você falou de tranquilidade, né? Como, como seria essa nája? tranquila, né? Assim, a gente sabe que ela não tá no ambiente dela, ela passou muito tempo aí presa, né? Numa casa que não era o ambiente, o habitat natural dela. Como que é o comportamento esperado daqui para frente da cobra? Então, esse animal, ele não é um animal altamente agressivo, né? Aquele animal que ataca, vai atrás do, do ser humano, nada do tipo. Então, uma nágia, quando tá estressada, ela vai abrir o capelo a, abre aquela aquele volume, a, a lateral da cabeça se expande, né? Uhum. e ela fica bufando, soltando o ar fortemente pela boca. E esse comportamento a gente já não encontra com esse animal. É, e ele existiu no momento que esse animal chegou pra gente, até ele se acostumar com o novo ambiente. Porque ela estava sentindo vários cheiros, várias sensação, sensações, um local que é diferente para ela. Então acaba que hoje a gente, com tapume, com os cuidados, e a gente vê que esse animal está muito bem. E como que é a alimentação desse animal e das outras cobras também chegaram, né? Ela não foi a única que chegou ao zoológico, mais de 20 cobras estão aqui, né? Perfeito. 26 cobras chegaram ao zoológico ao longo desse, desse período da Operação Snake, sendo que 10 exemplares são de animais nativos e 16 exóticos. É, esses indivíduos que chegaram, eles são alimentados com roedor, né? seja um roedor na, na fase inicial, que a gente chama de neonato, que é o filhote, até o indivíduo adulto, para as cobras, cobras maiores, e a, o plantel como um todo comeu, inclusive as, as serpentes que chegaram. E a, a, foram 26 animais, né? Qual é o destino desses animais agora? Então, o destino fica a cargo do Ibama, né? Então, apenas o Ibama consegue é, dizer para onde os animais vão. Mas a conversa já está com todo o Instituto, com... Com, com zoológicos, criadores e todos os locais, para ver quem tem a possibilidade de receber esses, esses animais. Entre esses animais tem a víbora verde de Vogel, né? que inclusive foi possibilitada e foi foi cogitada a ideia de se sacrificar esse animal justamente por não ter soro ofídico no Brasil, né? Então, é essa possibilidade é com o Ibama, toda a destinação é a cargo deles, é, mas assim, bem bem difícil de, de acontecer um fato que nem esse. Então está descartada essa possibilidade? Com o Ibama, provavelmente sim. Pois é, Nicole, a gente está aqui pertinho, né? Você vê imagens agora de uma cobra, da cobra verde tá Aí a imagem, a gente fica né, meio que sem voz aqui, sem saber o que dizer, mas... E a bicha <risos> é bonita, isso, viu, A gente fica por aqui. Mas eu quero ver só de longe. Eu falei que a bicha é bonita, ah, então... é linda. Eu acho os répteis essas cobras muito bonitas, mas assim, só de longe. Só eu vou ver aqui, tá ótimo. Obrigada pela entrevista, Carlos Eduardo. Obrigada, Erika Blanner Daqui a pouco a gente troca uma ideia de novo, viu? Beijo grande pra vocês. Olha só quem tá chegando agora! Sabe quem eu quero? Pensa que acabou a história da cobra, não acabou não. Eu quero ela agora, a Nath Bittencourt. Chega mais, minha amiga, chega Oi, mais aí. Seja bem-vinda. viralizar com a gente. <risos> bem-vinda, <risos> Obrigada, obrigada. E Tamo não... juntas aqui, todas as manhãs agora. A Nath com o viralizou. <risos> o que, que tem hoje pra então, nós? Então, eu vi que vocês estavam aí falando das cobras, né? E ela tá famosa, Você gente. Você tem medo de cobra? Assim, não muito. Eu tenho mais de aranha, esses que podem subir, na né, gente? Mais corajosa que eu. <risos> e tá Fala. tendo meme pra caramba das cobras ah. aí na internet. Coloca na tela. Vamos ver. <risos> Olha só. Só dou a picada. Quem mata é Deus. <risos> Bem boazinha ela, não? né? Tem mais? mais. Tem mais meme da cobra. Não, explodiu de memes dessa cobra, né, gente? Depois da Naja. E criaram até um perfil, né? Tem Exatamente. a Naja Oficial. Amiga, não tenha medo de cobras, pois você convive com várias espécies diferentes todos os dias. <risos> Errada não tá! Errada não Sabe, tá! Nicole, tem coisa que dá mais medo que cobra. É verdade, vamos pro próximo. Aí, ó, já tem mais, já tem mais Aqui, nome da cobra. Ó, eu e minha amiga, depois de meia hora falando mal dos outros. Mas quem somos nós pra julgar? Quem nunca falou isso, né, Nicole? É verdade, é verdade. E se tem uma coisa que viralizou, foi a história da Naja. E olha, as cobras. Tem mais? Tem mais. Olha aqui, piquei, piquei sim. E picaria de novo. <risos> tá, é uma busca, né? É uma música. É uma música? É, parece... É uma versão de uma música aí. Eles, não, não me lembro agora. Mas piquei, piquei sim, ficaria de novo. E oh olha meu Deus, só. Nervosa a cobra. Nervosa. Ah. E ela já tá com cinco perfis nas redes sociais. E esse daí já tá com 27 mil seguidores. 27, 27 mil, mil. seguidores. A cobra tá famosa. Não, não é gente. só isso não. Ah. Dois milhões de impressões ali, de visualizações em dois dias. Meu Deus, tá Deus famosa. do céu. O povo <risos> adora, né, esses memes. Os, os memes do momento. Então a cobra tá... Vi... Viralizada Viralizada Tá viralizada, tá famosa Quem ainda não viu, aí tem vários perfis da, da cobra, da Naja no, na internet Qual que é essa? Paula Brat Paula Brat Quem nunca viu a novela? <risos> Tô muito, muito Paula Brat Tem mais? Tem mais E olha só, gente Bastou o Marcos Mion saber que Caio Castro morria de medo do boneco Chuck Pra decidir aprontar uma pegadinha daquelas com a Torre Coloca na Cadê? tela Cadê? Ah, consegui, consegui, consegui Olha o teninho, olha o teninho Tá dando pra ver o teninho daí? Tá? Já vai ter um novo amiguinho pra brincar O nome dele é Caio Diga que eu mandei um beijo O <risos> que, que é isso aí que você tá abrindo? É, porque tem um barulho, tem um negócio na caixa Deve ser aquelas caixas com... É presente? É um tênis da coleção né? Olha só, disse que era um tênis da coleção nossa, uma caixa desse oh, <risos> Esse tem medo mesmo oh, do Chucky. Poxa, Caio, um horror desse tamanho. Que maldade. Um que maldade, gente. Olha só, aí ele se É outra coisa que eu tenho medo oh, também, boneco desse boneco. Não, não, não me dê de presente, por favor. <risos> Saiu correndo Você tem medo do Chuck, não? Eu não tenho, Nicole eu Nossa, não tenho medo, não. gente, a Nath é muito mais corajosa <risos> que eu Até que é bonitinho o bichinho, olha só <risos> O Caio Castro, né? Chuck, o bonequinho até, é até que é tá bonitinho <risos> Tá certo O que mais, Nath? Tem mais, agora olhem que bacana Esse fotógrafo faz fotos de casais E usa um item inusitado nas fotos O que que é? Galera, tá vindo Olha só que tá vindo um avião com jato de água. É uma plantação de e algodão aí depois vocês aqui? Não é, o resultado é final. parece. É. Olha, olha, tá isso, olha isso, olha isso. A adrenalina planta. Olha só. Tá, tá vindo ali um avião. <risos> <risos> Tudo por uma foto bonita. Eu queria ver o resultado dessa Tem um foto. Tem o resultado? Tem. Um resultado? Tem. Ah, tá. Porque bacana, passar gente. por isso tudo aí, pra não fazer a foto, é aí não vale a pena. Olha, aí, Nicole, que bonita. Que linda, que linda. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. A noiva, coitada, fez cabelo ali e sai tudo, né? O que mais? é isso por hoje, Nicole. Por hoje Ana, estava tão gostoso, mas então a gente está aqui todos os dias, viu? A Ana está aqui, viralizou todos os dias aqui junto comigo para a gente dar umas risadas. Então né? até pra amanhã, começar, se Deus assim. quiser. Até Parabéns, amanhã. Parabéns, muito bem-vinda. Obrigada, meu amor, estamos juntas. Estamos é juntas, tchau, gente. Agora vamos fazer o seguinte, coloca imagem aí na tela, coloca imagem aí na tela. Tá vendo essas imagens aí? Olha só, com bastante atenção. Sabe que imagem na minha tela, Cris? É isso aí, pode soltar. Olha essa passageira. Olha, tem uma passageira ali, gente. Vocês vão ver daqui a pouco o que ela faz com as mãos. Presta atenção aí nessa imagem. Ó, vamos aproximar mais um pouquinho. Pronto, essa passageira aí que tá de blusa branca. Ela não tem nem espaço pra fazer movimentos ali dentro. Mas mesmo assim, ela fez ali um movimento mostrando pra gente que o ônibus estava lotado, reclamando, claro. E tinha muita gente de pé. Tinha muita gente de pé, o ônibus estava muito cheio. Nós vamos mostrar mais imagens. Só que também dentro do ônibus, porque a gente não ficou só do lado de fora, não. A gente entrou para saber como é que estava desse ônibus que vocês estão vendo aí na imagem e também das filas para entrar nos ônibus. Essas imagens, minha gente, foram feitas pelas nossas equipes de reportagem depois da reclamação dos passageiros. Choveu? Foi uma chuva de reclamações, viu? E você pediu o que, que a gente faz? A gente vai lá, a gente apura, a gente vai atrás... Né, nos horários de pico, porque não adianta nada ir naqueles horários em que os ônibus estão mais vazios, né, no meio da tarde, horário de pico. Horário de pico que é quando a população sofre, é quando a situação é preocupante. E aí nós vamos vendo aí essas imagens lotadas, as filas, as pessoas né, ali esperando para pegar um ônibus. Será que tão, o distanciamento está sendo respeitado? Será? Será que todo mundo está de máscara? outra coisa que eu quero saber, porque não adianta nada a gente ir lá mostrar essas imagens, a gente mostra e a gente cobra também. E a gente foi atrás de quem? Das empresas, claro, que são as responsáveis, né, por, por isso aqui que a gente está vendo. Então nós vamos saber daqui a pouco o que dizem essas empresas e vamos acompanhar mais imagens da superlotação aí. Vamos pro céu de Brasília, vamos pro céu de Brasília? E aí, ó, imagens ao vivo do nosso helicóptero, mas tô chique demais, minha gente. Já cheguei Chegando, tem até helicóptero. Olha só, a gente sobrevoa a rodoviária agora do plano piloto. E aí, sobre o excesso de passageiros, como eu disse pra vocês, aí, ó, imagens do plano piloto. Que dia lindo em Brasília, hein, gente? Que dia lindo em Brasília, agora 7 e 12 Olha só, nós conversamos com os passageiros, nós procuramos também a Secretaria de Mobilidade, que é responsável pelo sistema de transporte público. Aí, vamos lá. Segundo a Secretaria, toda a frota tá nas ruas. E seguindo normalmente a tabela de viagens. Há dois meses, quando o comércio começou a reabrir, eles já começaram, né? Colocaram todos os ônibus, toda a frota na rua, segundo a secretaria. Só que ainda assim, somente 40% dos passageiros estão andando de ônibus. Algo errado não tá certo aí, né, gente? Porque nós vimos os ônibus lotados. Se estão todos nas ruas e se 40% da população ainda não, como é que é essa história? Essa conta aí está um, tá um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Outra informação importante é que como as aulas nas redes públicas e particulares estão suspensas, a Secretaria determinou que os ônibus que atendem setores onde o público é formado por estudantes fossem remanejados para linhas com mais demandas, por exemplo, Vamos lá, como a do plano piloto, para outras regiões administrativas do DF, para isso tudo para evitar aglomeração. Tudo para evitar aglomeração. Não é o que a gente está vendo aí nas imagens, né? O que, que você acha aí em casa? Será que isso está acontecendo? Está evitando aglomeração ou os ônibus continuam lotados? Como eu disse para vocês, nós procuramos também as empresas de ônibus. E até agora, somente a pioneira nos respondeu. Muito obrigada, pioneira. Cadê as outras empresas que ainda não trouxeram para a gente a resposta? A gente está aguardando. A gente está aguardando. Até porque, depois dessas imagens aí, a gente quer saber o que está acontecendo. Será que a frota toda está na rua? Será que esse remanejamento está funcionando? Aí, vamos lá. A única empresa que respondeu aí a nossa equipe informou que toda a frota está sendo higienizada duas vezes ao dia... Um produto muito forte que é a base de amônia, o mesmo que é usado na China. E informou também que os motoristas e os cobradores são orientados a não permitir o embarque de passageiros sem máscaras. Bom. Bom, vocês já me conhecem, né? E sabem que a gente vai continuar, sim, acompanhando. E atenção, passageiro. Atenção, passageiro. Agora é com você. Você aí que pega ônibus todo dia. Presta atenção. As janelas devem estar abertas, ok? As máscaras são obrigatórias para todos, também dentro dos ônibus, corrimão, roleta, banco, tudo deve estar higienizado. Então, ó, fica de olho. Olha só quem está chegando aqui no Balanço Geral, manhã, para adiantar, o que, que vai ter daqui a pouco no DF no ar. Guilherme Portanova, muito bom dia, meu amigo. Tudo bem, Nicole? Tudo bom ó. dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. A Tudo gente... tranquilo? Tudo tranquilo agora, né? Bem melhor que na semana passada, na sexta-feira, quando eu entrei com você aqui, ainda estava um pouco nervosa. Hoje eu estou mais solta, um dia após o outro. Muito obrigada pela recepção, pelo Imagina. carinho, viu? Olha, mas te, isso é normal, né? A gente acaba sentindo mais antes de começar. Depois que começa e faz o que está acostumado, aí vai embora, não tem mistério. É verdade. E aí, parabéns, aí ninguém segura. Aí, parabéns, estou assistindo a estreia, está bacana o programa. E eu vou chamar dois assuntos aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no DF Noir. E olha, um hum. é muito polêmico. Uh, em nível federal já está se discutindo, faz tempo, mas agora ganhou força a reforma administrativa, que alteraria a, como é que é o funcionamento do serviço público no país, o serviço público federal. Mas isso pode ter repercussão também no serviço público dos estados e também aqui do Distrito Federal. Pontos importantes e pontos polêmicos. Por exemplo, quem sabe uma é, estabilidade relativa relativizada mais tempo até o servidor atingir a estabilidade. Então, perderia um atrativo à carreira pública. Além disso, questão de salários também está em discussão, se o inicial já seria um salário final da carreira. Então, tem todo um contexto aí para a gente discutir. Temos reportagem feita a respeito disso e também vamos conversar com o um cientista político para saber do ambiente político, para ver se uma medida tão polêmica como essa tem condição de passar. Então, um tema explosivo, a gente tem muitos servidores públicos aqui no Distrito Federal, o pessoal vai ficar atento, com certeza, é o início de uma discussão que o DF no ar vai acompanhar, com certeza. Além disso, a gente vai falar de um outro tema, porque no fim de semana, é, o presidente da República voltou a público, voltou a... A, a participar de uma manifestação, dessa vez sem aquele corpo a corpo, como a gente via normalmente, até depois que ele testou é, positivo para a Covid-19, isso então, esse comportamento mudou, mas ele fez mais uma vez questão de mostrar uma caixa do, do remédio que ele disse que tem usado e que tem dado resultado contra a Covid-19, que é a cloroquina. Levantou a caixa, ela mostrou, tem feito muita propaganda, inclusive, é, desse produto, e a gente vai mostrar também como é que foi essa manifestação na nossa participação de política aqui no DF no ar, Nicole. Tá certo. Obrigada, Guilherme Nova. Daqui a pouco o DF no ar e a gente acompanha aí assuntos polêmicos, hein? Que mexem aí com a vida de muitos cidadãos. E daqui a pouco a gente está junto então aí assistindo, acompanhando também o DF no ar. Obrigada, Nova. Valeu, tchau, tchau. Tamo juntos. Gente, a correria do dia a dia impede que o consumidor preste atenção em um item que é muito importante na hora de comprar os alimentos. Você né? vai olhar ali a data de validade, consumir produtos depois do prazo de vencimento, você sabe, pode trazer muitos riscos à saúde e é isso que a gente vai ver agora. Rodô! Olha, falar de alimentação saudável vai muito além de comer direitinho, sabe, aquele prato colorido e também respeitar todas as dicas nutricionais que é sempre bom ficar atento. Comer bem também envolve saber a procedência e qualidade do alimento, é isso mesmo. Olha a história da Rayane. Ela e o maridão são loucos e um cuscuz. Só que após comprar o produto, deixaram na geladeira. E aí? É, eu comprei esse cuscuz e aí ele ficou guardado. E pouco tempo depois, menos de um mês depois, eu peguei para fazer e ele tava cheio de larva dentro. E era. tava completamente fechado, né? Tava embalado. Um baita aprendizado pro casal, né, gente? Inclusive agora ela já tá super ligada. Todo cuidado é pouco, seja qual tipo de alimento for. Eu até reforço muito com meu marido o cuidado com verdura, né? De, de observar se não tem nenhum furinho, sabe assim, se não tá com alguma mancha, algum machucado, porque na maioria das vezes, quando traz esse tipo de alimento, no outro dia já não presta, né? Já não já não dá para consumir. E a maior preocupação das pessoas é com a validade dos alimentos. Na hora de comprar, não tem jeito. Ficar de olho na data do vencimento é fundamental. Reunimos algumas pessoas para perguntar se eles têm esse costume. Será? Eu sempre tive essa preocupação de verificar o prazo de validade dos alimentos, a qualidade. É, eu levo em consideração, primeiramente, antes de, mais, antes de mais nada, a questão das condições mesmo para ver se está dentro, da, da, se atende ao prazo de validade, as condições específicas para aquele tipo de embalagem. Quando eu encontro, normalmente eu pego o alimento, ó, ó, abro a embalagem, né, dependendo do tipo de alimento e tento sentir o cheiro. Se dá com cheiro normal, cheiro característico daquele alimento, eu provo. Eu sempre tenho muito cuidado de olhar principalmente os ingredientes dos produtos. Eu confiro pão, se o pão é realmente feito de farinha integral. Confiro se não tem é, amendoim, se não tem la laticínios, né, que é, são coisas que me dão alergia. A validade também eu sempre olho e eu tento pegar aqueles que são que têm a validade mais longa. Se eu encontro um produto que já está com a validade vencida, eu não, não uso não. Esse nutricionista fala sobre os cuidados que devemos ter na hora das compras. Para realizar as compras, o consumidor, na hora que for escolher o produto, deve observar a aparência do, do alimento. Se a embalagem estiver amassada, enferrujada, o consumidor deve descartar, não deve fazer a compra deste produto nessas condições. E olha todo cuidado também dentro de casa. Quando um produto passar da data de validade, não é porque ele está refrigerado ou congelado que ele está apto para consumo. Tem que ficar atento, porque mesmo assim, geladinho pode fazer muito mal à sua saúde. As carnes devem ser armazenadas... Sob congelamento, os outros alimentos perecíveis, como iogurtes, devem ser mantidos sob refrigeração. O alimento perecível que estiver em temperatura ambiente está suscetível ao crescimento de bactérias. Nessa semana, por exemplo, a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, em trabalho conjunto com a Polícia Civil, fechou um estabelecimento que comercializava produtos vencidos. Eles vendiam de maneira irregular produtos de origem animal, como carnes, linguiças, kits de feijoada. A ação resultou na prisão de um empresário responsável por produzir e armazenar clandestinamente cerca de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Segundo a polícia, esses alimentos eram distribuídos para hospitais, sistema penitenciário, restaurantes, supermercados e bares. Olha só, a Ariane Bittencourt tá de volta com mais dicas para você aí de casa. Vai que eu tô te vendo, Ariane. Cadê ela? Traz aí as dicas para gente. Eu. <risos> pois é, Nicole, exatamente. A gente agora quer falar justamente sobre os cuidados que as pessoas podem tomar na hora de comprar esses alimentos, seja em mercados, em açougues ou mesmo em restaurantes, né? Lembrando que a Secretaria de Agricultura fez essa operação na sexta-feira, fechou essa fábrica clandestina aí de alimentos embutidos, que oferecia alimentos, inclusive, para hospitais aqui do DF. E por isso a gente está aqui com a Daniela Araújo, que é subsecretária de Defesa Agropecuária. Obrigada pela disponibilidade, primeiro. Obrigada, bom dia. Depois eu queria entender, como que vocês chegaram a essa denúncia, como que vocês chegam a fábricas que produzem alimentos de maneira irregular aqui no DF? Bom, no caso desse estabelecimento, ele já tinha um registro com a gente na Secretaria de Agricultura por um tempo, funcionou bem durante esse tempo e após algum período ele começou a, a demonstrar alguns problemas e ele chegou a ser interditado, chegou a ser multado algumas vezes. É, e por isso, então, é, nesse momento, inclusive, ele estava interditado. Ele tinha levado uma multa no ano passado de, de quase 90 mil reais e estava interditado e nós descobrimos que ele estava quebrando essa interdição. Ele estava funcionando mesmo sem poder, mesmo sob restrição do poder público. Daniele, e que cuidados que as pessoas que estão em casa podem tomar na hora de comprar algum alimento ou na hora de sentar no restaurante para poder checar se de fato está tudo certinho? Tem questão de selo, aspecto? O que vocês recomendam? Isso. Ah, o consumidor ele tem que sempre olhar a embalagem do produto. Ele tem que olhar se tem o um selo de inspeção na embalagem, que é a garantia de que esse produto está sendo fiscalizado pelo poder público. Né? Aqui, no caso do Distrito Federal, vai ser o selo da DIPOVA, mas ele também pode procurar o selo do CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal. É, então, no supermercado é isso que ele tem que olhar e olhar também o aspecto do, do produto. Né? Os produtos de origem animal... É, lácteos, embutidos, eles mudam suas características, eles alteram a cor, ele altera o cheiro, né? Então, é importante o consumidor estar sempre atento a isso. E quando ele vai a um bar, a algum restaurante, claro, ficar de olho em como está sendo a manipulação nesses, nesses locais. Perfeito. É isso, Nicole. Tomar cuidado sempre e prestar atenção nesses aspectos para a gente não cair em nenhuma cilada. Tá certo. Vamos tomar cuidado. Obrigada pelas informações. Olha, você deve ter recebido no seu celular. Se não recebeu, fica tranquilo que eu vou te mostrar agora. É um flagrante que rodou as redes sociais. Um desembargador desrespeitando as regras. E sem máscara também na rua. Vamos ver aí essas imagens. O que, que aconteceu, minha gente? Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho que eu já te para vocês. Eu estou aqui com um analfabeto do um rapaz. E ele falou que. Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou falando. Só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que o então Pode voltar, pode pra voltar aqui para mim. Pois bem, esse aí é o desembargador que chamou o agente de trânsito ali, o, o de, de. Como é que foi as palavras que ele usou? O guarda municipal chamou de analfabeto, esse ele estava em uma ligação, segundo ele ali com o secretário de segurança. Muito bem, ele estava caminhando pela praia de Santos em São Paulo e ao ser abordado, questionado, né? Por que, que você não está usando máscara? Foi, foi questionado pelo guarda. Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira chamou o guarda civil de analfabeto, como a gente viu. E aí, nessas imagens, ele simplesmente pegou e rasgou a multa, minha gente. A multa que tinha acabado de ser aplicada a ele. Olha só que absurdo. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou imediata instauração de procedimento de apuração dos fatos. A gravação original será requisitada. E o Conselho Nacional de Justiça também vai apurar a conduta desse magistrado, ainda bem que a gente tem as imagens para provar né, a forma como ele agiu ali com esse guarda de trânsito ao ser multado pelo não uso da máscara, multado. Ele se defendeu e disse que o vídeo foi divulgado fora do contexto, olha só. Disse também que não é vilão e sim uma vítima. O que você aí de casa acha, hein? Vamos seguindo. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz, é na crise que aparecem as oportunidades, né? Pois bem, gente, aqui em Brasília muita gente aproveitou a pandemia para desenvolver uma nova habilidade, para começar um novo negócio ou até para abrir né, um negócio. Vamos ver agora na reportagem de Manuela Rolim. Rodou! Tá vendo esse pãozinho aí? Quer dizer, pãozinho nada, né? Isso é um pão de respeito feito com muito carinho e dedicação pela Janine. Olha só como ela mexe na massa, com cuidado, amor e técnica. Tudo é feito artesanalmente. Janine é terapeuta ocupacional, mas aproveitou a pandemia para retomar essa habilidade antiga. Agora ela faz pães artesanais por hobby, mas até já teve algumas encomendas. As pessoas têm ajudado bastante o encontro dessas, desses novos clientes, dessas pessoas, me fizeram sentir realizada. Porque a gente tem que entender que as habilidades elas estão só escondidas e que a gente se redescobre. O jeito é mesmo se reinventar, né? E tem gente que se superou tanto nessa pandemia, que mesmo após a retomada de alguns serviços... ...decidiu continuar apostando em novas habilidades. É o caso do enfermeiro Marcos. Durante a quarentena, ele começou a fazer a acarajé como um bom baiano. O negócio deu tão certo que Marcos até já abriu uma tenda na Asa Norte. A ideia de montar o, o acarajé veio né, da necessidade da, da complementação da renda. Né? Como deu uma diminuída na clínica... Então a gente montou né, a tenda da Carajé para complementar ainda. Então foi isso que a amiga teve a, teve a ideia, e estimulou a gente e aí a gente abriu a tenda da Carajé. É, e o Carajé do Marcos já conquistou mesmo o paladar dos clientes. Eu venho aqui pelo menos uma vez por semana, eu na a Carajé, sou baiana, e esse é o melhor Carajé da comida na vida. Comida boa, a Carajé maravilhoso, feito com Toda a higiene é, é, que você puder imaginar. Então, assim, posso falar de, é, de boca cheia, que que é o, o, o sal é melhor a Carajé de Brasília, eu posso dizer. Essa pandemia, essa crise mudou o mundo e mudou o mercado, mudou a economia. Essas mudanças, muitas vezes, são de forma radical, onde o empreendedor acaba buscando um novo nicho de mercado, um novo público-alvo, um novo negócio. O SEBRAE apoia os empreendedores, oferecendo capacitação à distância. O SEBRAE do Distrito Federal tem oferecido oficinas por WhatsApp, capacitações em plataformas de EAD, ensino à distância, de forma a atender um grande número de nossos empreendedores. As consultorias também estão acompanhando esse modelo online, com mentorias, orientações e consultorias, que à distância conseguem orientar e preparar as nossas empresas para o novo mercado. O Balanço Geral amanhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por me receber bem aí na sua casa. Estamos juntos. Quem chega agora é Guilherme Nova. Vai que eu tô te vendo, Nova. Tá certo. Bom dia para você. Boa chegada aí. Daqui a pouco tem café da manhã lá para a gente comemorar a sua estreia aí. Valeu, Nicole. Valeu. Até a próxima. Te aguardo. Valeu. Gente, a semana começa com um motivo para muita atenção aqui no DF. Os números da Covid-19. Pelas projeções do governo, estamos no platô, ou seja, período em que os números de mortes e de contaminados se estabilizam. A tendência, segundo o GDF, é de queda dos números nos próximos dias aí, não só um dia pontualmente, mas alongando no tempo. O boletim divulgado ontem traz dados que confirmam essa tendência. Ontem foram registrados 10 óbitos, sempre um número lamentável, mas bem menor do que os 30 que vínhamos registrando, em média, nas últimas semanas. O número de infectados também caiu, 1.249 ontem, contra em torno, ou um pouco mais de 1.700 que vinham sendo registrados aí mais ou menos como média. O DF no ar segue acompanhando a evolução da pandemia e de olho também em um tema muito polêmico, a reforma administrativa em nível federal. O DF no ar foi atrás dos principais pontos que podem ser alterados com a reforma administrativa. O governo federal ainda não apresentou os detalhes da reforma administrativa, mas já mostrou quais seriam as principais mudanças. Entre elas, a revisão dos salários iniciais, a redução do número de carreiras e também a flexibilização do prazo para que o funcionário conquiste a estabilidade. A princípio, nada muda para quem já é servidor, apenas para quem tomar posse depois da reforma passar a valer. A discussão é polêmica. DF passa pelo primeiro fim de semana com bares e restaurantes abertos. O primeiro fim de semana de reabertura dos bares e restaurantes no DF foi bastante movimentado. Apesar do espaço de dois metros entre uma mesa e outra, dá para ver que quase todas estavam ocupadas neste estabelecimento em Águas Claras. Já nesse outro tinha até fila de espera e nem todo mundo tomou o cuidado necessário com o distanciamento. Mas também teve local com pouco movimento. Olha que show! O Clube do Choro agora tem aula ao vivo e online. Um novo normal: aprender a tocar violão, cavaquinho, flauta, pandeiro e sax e outros tantos instrumentos agora só por meio de aula virtual. Estamos aqui com as inscrições abertas né, até o dia 29. Quem tiver interesse é um time de professores da mais alta qualidade. Muito bom dia para você. A semana está começando. A gente começa com música, é bom, né? Esse é o DF no ar.